Os líderes de compliance e compras estão sob pressão para atender os requisitos regulatórios, reduzir custos, mitigar riscos e proteger a reputação da marca. Tudo isso além das demandas estratégicas para desenvolver programas abrangentes de due diligence. O desafio é de se alcançar essas metas entre regulamentos e sanções em constante mudança e a necessidade de se fazer mais com menos. É por isso que tantas empresas recorrem a Cial Dun Bradstreet para ajudá-las a criar programas completos de gestão de riscos de terceiros para integrar, selecionar e monitorar entidades comerciais. As equipes de compliance e de compras gerenciam as complexidades de seus negócios mais rapidamente quando utilizam dados e informações confiáveis. As informações são entregues pelo Data Cloud da Dun Bradstreet ou por meio das nossas soluções de fornecimento e compliance alimentadas pelo Data Cloud. Nossas soluções ajudam a melhorar o desempenho dos negócios por meio da mitigação eficaz de riscos usando hierarquias globais, dados de vinculação corporativa e fornecendo uma integração de dados mais rigorosa entre as organizações. A Cial Dunn Bradstreet ajuda os líderes de compliance e compras a acelerar o processo de due diligence, ao mesmo tempo reduzindo os custos, identificando os riscos e oportunidades, mantendo uma trilha de auditoria e automatizando os processos para aumentar a eficiência. Passamos décadas dando vida a dados e análises de classe mundial. O Live Business Identity derivado do nosso Data Cloud é central para nossas soluções e fornece uma visão atualizada e abrangente de todas as empresas que rastreamos e está ancorado pelo nosso identificador de negócios de nove dígitos, o número DUNS da Dun Bradstreet. O Live Business Identity também fornece dados sobre beneficiário final e vinculação corporativa para ajudar as empresas a saber exatamente com quem estão fazendo negócios. O Data Cloud, o Live Business Identity e as que eles alimentam posicionam de forma única a Cial Dun Bradstreet para ajudar as organizações a serem bem-sucedidas nos negócios. Essas soluções se integram perfeitamente aos sistemas globais para automatizar o processo de due diligence. Elas também ajudam as empresas a gerenciar seus registros de clientes e as soluções de gestão dos fornecedores e compliance que eles fornecem. É por isso que os líderes de compliance e compras confiam na Cial Dun Bradstreet para ajudá-los a mitigar riscos e aumentar as vendas. Coloque o Data Cloud da Dun Bradstreet e as soluções de compliance e gestão de riscos de terceiros para trabalhar por você. Visite nosso site para saber mais.